Ah. <risos> tá dando meu golpe tá? a aí não tá reagindo Que é bom, Deixa ele lá pensando enquanto eu tava aqui na cena Devo de parar, parece assim Lista Ai, deixa eu sozinho Bata lá é o Eita é o que preparando o que é o Deu certo. a luta enfrentando esse Sim. braço dele que vai rápido parece do Yojo ele choca tudo oh. assim para por resto da vida <risos> E eu falar com a Akuma reagir Me lasqueira Vou ter ficado quieto mesmo Toma aqui meu golpe Ficar aqui balançando Controle ah, Cuidado pra não quebrar Cala que Eu tô tentando Eita! Ele deu um chorinho aqui No tempo certo ali Deixa eu treinar aqui, por favor Opa Toma Puxa, vida Calma, amigo Eu vou é te salvar Ai, ai, ai Fiquei brincando, por isso que não pode ficar tentando antes. <risos> Round É porque aqui não vai os <risos> poucos. Ei! Que okay, isso? Calme! Toma meu golpe! Tô aqui! Tô aqui! Ai! Quando ele.. Quando ele solta esse veículo, sai de perto! Eita! Brilha. Ah! Eu ia só ia fazer alguma coisa, mas não deu nem tempo, nem de falar, nem de agir, nem nada. <risos> Puxa... Não é a mesma pessoa do início. <risos> tá prela! Que surra! Me deixa! Tava tudo top! Puxa, vida! De novo, farofa! e tem passagem pra cá. Vai, toma Continuando Mais um copo Para de ah. Puxa vida, isso que é isso? Vai pra lá Olha, ele é dá o sonho Fica sem reação. Eu ia agir quando vai é beijar dele. Round 1. É a dele. O fight ele quer recuperar aqui. Estava quieto. O que que tá acontecendo? Eu, eu vi. Ah, tá ficando tonta. Tô... Socorro. Ah. <risos> Agora, e foi Eita! Vocês viram isso? Vai lá! Vai lá no sozinho! Toma meu covo infinito! Toma! Toma! Three hours later! Yeah! Congratulations! Gente! Vai mexer do controle pra todo lado! É, Eita! eu fazer alguma coisa só um pouquinho não gente tudo isso para nada não acredito tanta produção para absolutamente nada Round two. Fight. não eu só brincando não tô... <risos> eu não tava não não fazia nada agora eu tô aí todo cheio de coisa <risos> Pessoal, o que, que vocês acham desse personagem do Akuma para enfrentar e quem sabe jogar com o CF, comenta e dê dicas para a gente aqui, porque eu tô aqui jogando, mas... Toma, meu, meu Shoryuki! Não, oh, vai para lá! Lá ah, tá lá também, aí tem que enfrentar de alguma forma. Tá demais, quietinho. Meu, eu não lembro dele ter soltado o radu. E meu assim, sabe <risos> ah, me bater. Agora toma. Não! Você arrumou! Gente, eu preciso fazer alguma coisa. Ele Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! isso? Toma, fazer tudo agora. De novo. Deu. <risos> Eita, vai ser difícil, ganhar. Ai, ai, fica aí. Vai sozinho na sua, sua caroca. Ai, ai, ai. Vai pra lá. Socorro. Tô, Tô Yeah. win. É, pessoal. Não é fácil. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!